agora que a gente já viu a força de arraste qualitativamente vamos ver um pouquinho mais em profundidade né quantitativamente como a gente já viu no vídeo anterior a força de arraste ela é proporcional a uma certa a alguma potência da velocidade então eu posso escrever a força de arraste em módulo como uma constante k ok que vai embutir toda aquela coisa da forma do, do da forma do objeto, da seção, de, da seção transversal, né? tudo aquilo que contribui para aumentar a intensidade da força de arrasto e é, vezes a, a potência enésima da velocidade, v elevado a n. Então, o mais comum para a gente poder estudar qualitativamente, né? ainda que não seja uma aproximação às vezes muito realista, é a gente usar n igual a 1 ou n igual a 2, então a força de arraste pode ser k vezes v ou k vezes v ao quadrado, e aí vai, você vai ter resultados diferentes para as coisas que você pode tirar dos seus problemas. E essa força, como a gente já viu, vai tender a impedir o movimento do corpo com relação ao fluido. Tá? Então, que que, como é que eu posso escrever a força de arraste vetorialmente? Né? eu posso escrever como menos k vezes v elevado a n. Tá? É, e aí aqui, né, eu tenho que tomar, para isso aqui ser sempre verdade, eu teria que tomar o módulo da, da velocidade, uh, vezes um certo vetor unitário v chapéu. O que é um vetor unitário v chapéu? Basicamente, a gente pode visualizar o que é o vetor unitário V chapéu, que é parecido com a ideia do R chapéu, né? da seguinte maneira: tenho o meu objeto e meu objeto tem uma certa velocidade V. Se eu pegar esse vetor e dividir pelo módulo dele, eu vou ter um vetor no, na mesma direção e no mesmo sentido, só que com um comprimento igual a 1. A força de arraste vai ser tal que ela vai apontar em sentido sempre oposto à da velocidade. Vai apontar na mesma direção, mas com sentido oposto ao da velocidade. E uma coisa que, uma coisa importante, isso tem uma aplicação importante, né, na queda livre, na, na agora, que agora não vai ser mais livre porque nós temos resistência do ar e queda livre é queda de um objeto quando nenhuma outra força além da gravitacional age sobre o meu objeto. E, mas se eu considerar a resistência do ar, uma coisa bastante interessante ocorre. E ainda bem que ocorre, porque senão quem salta de paraquedas estava lascado. Né? Se eu pegar o meu objeto e, e sobre ele estiver agindo a força gravitacional, ele vai começar a pegar uma certa velocidade para baixo. Né? Vai começar a ganhar velocidade para baixo. No momento em que ele ganha velocidade para baixo, a força de arraste começa a agir sobre ele. E aí o que, que acontece? A força resultante é menor do que a força gravitacional. Tudo bem, meu objeto está caindo. Ele vai aumentar um pouco a velocidade dele. Mas aumentando a velocidade, Aumenta a força de arraste. E a força resultante vai ficar cada vez menor. Aumentou um pouco mais a velocidade, caiu um pouquinho mais, aumentou mais a velocidade, aumenta a força de arraste. E nota que agora a força de arraste está ficando parecida em intensidade com a força gravitacional. Vai chegar um certo ponto em que a velocidade desse meu corpo vai ser grande bastante para que a força de arrasto seja igual, em módulo, à força gravitacional. A partir desse momento, o meu corpo cai com velocidade constante. Ou seja, a partir do momento em que a minha velocidade é grande o bastante para que ela se iguale em módulo à força gravitacional, a força resultante é zero. E pela primeira lei de Newton, o que, que acontece? Se a força resultante sobre o meu corpo é zero, ele vai continuar com a mesma velocidade que ele tem ali. Essa velocidade que ele vai, que ele vai continuar a partir desse momento, e aí a velocidade dele não vai mudar, a menos que né, haja uma turbulência ou um vento, mas nós não estamos considerando esses efeitos, é que é a velocidade que a gente chama de velocidade terminal. O que é a velocidade terminal? É a velocidade máxima que um corpo vai, uh, vai atingir quando ele cair sob influência uh, da, de uma força de arraste. Tá? É, lembra que no caso de uma queda livre sem resistência do ar, o nosso corpo uh, aumentava a velocidade indefinidamente. No caso em que, há, em que a gente não pode desprezar a resistência do ar, em que ela é significativa, nosso corpo vai cair a, a partir de um certo momento com velocidade constante. Tá? É, e isso é muito bom, como eu falei, porque afinal de contas, se não fosse isso, qualquer pessoa que, que, fosse, que fosse fazer um salto de paraquedas é, corria o risco de se esborrachar no chão. Tá? Isso é muito bom pros para os paraquedistas. E uma outra coisa que eu quero... Uh, falar para vocês sobre como a resistência do ar influencia, né? é não só na queda vertical, mas na, na queda ali, na, no, no movimento de projéteis. Se a resistência do ar for alta, vai haver uma, uma mudança significativa da trajetória do, do, meu, do meu projétil. Tá? Vamos ver então como é que fica essa, essa, muda, essa mudança de trajetória. Isso aqui é uma simulação do, isso aqui é uma simulação do, do Physics Education Training Group, lá do, de Colorado, do Boulder. É muito legal esse site, porque tem várias simulações de física, você pode explorar várias coisas. E eles têm uma de movimento de projéteis. Vamos olhar um movimento de projéteis sem resistência do ar. Eu vou tirar todas as, todos os vetores, porque a gente já viu isso daí é, durante o curso. E vou, é, um, é, uma, é uma bala de canhão que eu estou lançando, com um diâmetro de 1 um metro e massa de 3 quilos. Okay? É, por incrível que pareça, a resistência do ar vai poder ser bastante grande nesse, nesse caso. Mas vamos fazer primeiro sem a resistência do ar. Ela sai com 18 metros por segundo, que dá mais ou menos uns 60 e poucos quilômetros por hora. E vamos ver o que, que acontece. Acontece o que a gente já sabe. Né? A, bola, a bola de canhão vai fazer uma parábola e vai cair onde a gente esperava que caísse. Mas e se eu colocar a resistência do ar? Deixa eu mudar a velocidade para normal aqui. E colocar a resistência do ar. Se eu coloco resistência do ar, a coisa muda de figura drasticamente. Pode notar que agora não só a bola tem alcance muito mais limitado, muito menor, como ela também, a, a, também alcança uma altura máxima muito menor do que no caso em que não há resistência do ar. Tá? nota que o coeficiente de arrasto que é aquele K né? é, é, é bastante alto 0.47 nessa simulação é, se o coeficiente de arrasto for bastante grande a área for da, da, da bala de, de canhão for bastante grande e a massa também o, a força de arrasto vai ser significativa e isso tem que ser levado em conta quando você, quando você atira por exemplo uma bala de canhão ou um míssil né? Uh, em algum alvo, tá? Vamos olhar o que, que acontece agora com as componentes de, com as, com as velocidades e acelerações e força resultante em cima do objeto. Então vou fazer a simulação aqui, rodar mais lentamente. Vou colocar os três vetores aqui, velocidades em verde, aceleração resultante em amarelo e forças agindo sobre o objeto em preto e vamos ver como é que são essas forças. Vamos lá, vamos atirar a bala de canhão então aqui. Se você notou bem, a força de arraste estava sempre antiparalela à velocidade. A força gravitacional está sempre agindo do mesmo jeito, puxando o meu objeto, puxando o meu objeto para baixo, tá certo? Mas, é, agora, a, agora a, a força resultante é diferente. Vamos ver como é que fica esse movimento passo a passo aqui. Vou atirar a bola, atirei, e agora vamos lá passo a passo. Nota que a força gravitacional tem sempre a mesma intensidade, o corpo tem uma aceleração agora que não está só na vertical, por quê? Porque tem aceleração causada pela força gravitacional e pela força de arraste. Tá? A força resultante vai estar tá em algum lugar nessa, nesse, nessa direção e nesse sentido aqui, tá? que é para onde está apontando o meu vetor em amarelo aqui. Vamos continuar aqui para cima. Nota que a velocidade vertical do corpo vai indo a zero, mas a velocidade horizontal não. Chega um ponto em que não existe componente vertical do, da, da, da força de arraste, não tem, porque não tem componente é, vertical de velocidade, mas a força de arraste está aqui, por quê? Porque o corpo tem velocidade na, na horizontal. E a aceleração resultante, que vai ser proporcional, né? que vai ser um vetor paralelo à força resultante, está apontando na diagonal. Antes, quando a gente não tinha resistência do ar, a gente só tinha a força gravitacional resultando para baixo. E vamos continuar aqui. À medida que o corpo agora começa a cair, tem componente de velocidade na vertical e a força de arrasto também começa a ganhar componente na vertical. O corpo pega a velocidade para baixo, ele ganha velocidade, tanto é que a força de arraste começa a aumentar aqui, tá? e aí o corpo vai indo, à medida que vai aumentando a velocidade dele, vai aumentando a força de arraste, mas a velocidade dele aumenta mais devagar do que aumentaria se, se não houvesse resistência do ar. ok? Então é basicamente isso que a gente tinha para falar de força de arraste. Tá? E a gente se vê num próximo vídeo.